O sorriso dos seus sonhos já tem data marcada. Sábado, dia 31 de agosto, nós temos um encontro. Será um prazer te receber para o Invisalign Day aqui no meu consultório do Meia. Esse será um momento muito especial, com oportunidades exclusivas para transformar o seu sorriso com o sistema Invisalign, que são alinhadores transparentes, proporcionando conforto, estética e com resultados 50% mais rápidos que o aparelho fixo convencional. Além de esclarecer todas as vantagens do tratamento nesse dia, contaremos também com o um escaneamento 3D, que faz a simulação do resultado do seu tratamento na mesma hora da avaliação e com precisão e conforto, sem a necessidade das desconfortáveis moldagens. E somente neste dia teremos condições especiais para cada paciente, além de outras novidades. Garanta sua vaga, pois são limitadas!